muito bem muito bem pessoal estamos de volta aqui com você né é mais uma aula mais é uma ministração de uma aula que vai valer a pena eu tenho certeza né é você que entrou aí nesse vídeo você que porventura achou por um acaso é o um modo todo especial é o um dos únicos modos de você monitorar é, o celular do seu filho né é o que ele anda fazendo no celular, né? É no WhatsApp principalmente, viu? É no WhatsApp principalmente. Então é do seu filho, do seu marido, da sua esposa, né? É só você me dar meu telefone depois que o pau quebrar, não, né? Se você descobrir alguma coisa, tá bom? Mas antes se inscreve no canal se você não for inscrito. É, também é, deixa aí o seu like, seu comentário. Só não vale, só não vale xingar, viu? <risos> Se descobriu algum podre seu, aí não é comigo, viu gente? É, não é comigo, estou passando apenas informação de tecnologia Que vale a pena você aprender é, para não ficar para trás aí, né? É isso mesmo E o que, que eu preciso, professor Boina, para poder monitorar o WhatsApp do meu filho Ou o WhatsApp do meu marido ou o WhatsApp do, da minha mulher? Muito fácil, né? Você tem que ter um PC em casa, né? É para facilitar as coisas. E é, eu já vou te ensinar já. Se você não tem o WhatsApp Web, é, você dá um jeito de caçar ele aí, ó. Você digita aí, ó, web.whatsapp.com. Simplesmente vai abrir esta página aqui, ó. Vai abrir essa página, né? Exatamente. É, agora eu vou te ensinar como que você vai fazer, né? Você vai pegar por exemplo a, é, o moleque tá meio levado você tá desconfiado que ele tá arrumando para a cabeça então você vai pegar o celular dele né aonde ele provavelmente tem é, um WhatsApp né é, e você vai dar uma, uma campeada no que não presta ah mas como que eu vou fazer isso não é muito simples né? é muito simples deixa eu puxar essa abinha aqui nós já estamos é, em conexão é, computador e celular né porque senão eu não consigo te mostrar. Deixa eu só acender o celular aqui. Esse aqui, por exemplo, é o meu celular, né? É, muito bem. Vamos entrar aqui. É, vamos entrar no, no WhatsApp, que eu já vou te mostrar como é que você faz isso. Vamos lá. É, bom, eu vou clicar nesse WhatsApp aqui, né? Deixa eu apontar a setinha, porque eu faço isso no celular, senão você não vai entender. ó Vamos abrir o WhatsApp. Certo. Aqui está aberto, né? Tá, aí você vai vir nessa abinha aqui, ó. É, você vai vir nessa aba, vai abrir ela, né? Exatamente. Aí você vai dar uma clicadinha, aparelhos conectados. Aparelhos conectados. Isso aí tem que ser, tem que ser escondido do filho ou do marido, sei lá, ou de quem quer que você queira monitorar, né? Aparelhos conectados, pronto. Agora você vai vir aqui e conectar seu aparelho, né? Conectar seu aparelho. Aqui no caso vai pedir uma senha aí do teu celular, né? É, vai pedir, aliás, do, do celular da pessoa, sei lá o que você está fazendo aí. Aí eu vou colocar a minha aqui, né? Evidentemente, é, eu vou colocar aqui para dar a liberação, né? Tá, vai abrir um sistema de scanner aqui, né? É, vai abrir o um sistema de scanner no teu WhatsApp, aliás, no WhatsApp aí da pessoa. Aí simplesmente você vai, deixa eu ver aqui, pegar e abrir aquela página no seu PC, aquela que eu te ensinei para você abrir aí antes, ó, e vai apontar o scanner para... Esse código aqui, ó. Tá vendo, ó? Você apontando o scanner para esse código aqui, simplesmente eles vai se coligar um com o outro, ó. Demorando um pouquinho, né, para dar conexão. Vamos ver agora. É, está organizando o sistema de mensagem está lá tá entrou né aparelho conectado pronto simplesmente você vai desligar o celular do teu marido ou do teu filho e vai deixar quietinho lá porque mesmo desligado não vai sair do seu computador mais eu vou desligar no meu caso aqui eu vou desligar o o, o celular não é para poder te mostrar que não vai sair mais, ó. Eu vou desligar, né? Pronto, desliguei o aparelho. Vamos ver, vamos só comprovar, né? Vamos só comprovar se realmente funciona. Aqui, por exemplo, eu tô... Em uma das caixas aqui da, do WhatsApp, né? Da nossa rádio. Aqui, vamos mandar uma pequena mensagem aqui tudo é tudo está indicando que está conectado né olha aqui ó mandar uma mensagem aqui né uma uma carinha no caso não né? não sei escrever nada né tá aí aparelho desligado WhatsApp funcionando normalmente né e Aí você me pergunta, ah, mas ele vai viajar e vai ficar quanto tempo isso aí? Isso aqui é a base de 14, 15 dias coligado, né? É segundo a, é, as informações que temos. Vamos só testar novamente, né? Vamos desligar aqui, o aparelho está desligado, né? O aparelho está desligado. Vamos lá no WhatsApp de novo, para ver se realmente ele volta no que tava né volta no sistema no que tava com o aparelho celular desligado eu só tô tentando aqui achar esse ícone aqui da, do bendito WhatsApp porque aqui esse esse computador aqui é te falar de trabalho mas é uma vergonha né ele tá sempre desorganizado né ele é, tá sempre desorganizado, a gente não tem tempo nem para fazer nada né, estou gravando agora mas estou ao mesmo tempo, né, mexendo aí com, com comida, né, Está, é, estamos fazendo uma comida, vamos lá, vamos acionar de novo, é, tudo indica, né, que ele vai abrir normalmente sem precisar que o aparelho esteja em atividade, organizando mensagens, vamos aguardar, tá aí gente, ó, ou seja, é, ou teu marido, ou teu filho, ou teu, seja lá quem for, quem você quiser monitorar, ele vai estar tá longe de você, ou vai estar tá com o celular desligado, mas você vai estar tá monitorando tudo, né? É, você vai estar tá monitorando tudo. É, ah, ele é viajante, eu estou desconfiado dele, né? É, você só não fala o meu número depois, né? É, se vira depois, tô, você e ele, né? Ah, meu filho está aprontando alguma, isso é problema de vocês aí, né? Estou apenas passando aquela, aquela informação especial para você. É o jeito que você é, pode monitorar o WhatsApp aí da, da pessoa que você está desconfiada. Né? Principalmente molecada, né? molecada, menin meninas né? é, que vai para a escola, que costuma aprontar muito. Né? É, desse jeito aí você vai monitorar ela. E não vai precisar ela desconfiar de nada. Você só tem de algum segundinho, né? Você tem que pegar o celular dela, ou dele, sei lá, para poder fazer isso aí. Você faz no teu PC, é a pessoa fica longe e do teu PC ligado em casa, você sabe tudo que ela está conversando lá, viu? É, você sabe tudinho, tudinho, tudinho. Tá bom? É, Deus abençoe a todos, né? Boa sorte a todos. É, deixa aí o seu like, deixa a sua inscrição. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, assiste o vídeo inteiro aí também, viu? É, não corta as propagandas, não. Que senão é como é que vai fazer, né? É o compadre Boina aqui, tá trabalhando sem ganhar dinheiro, né? É, nós temos que ganhar um dinheirinho aí, deixa os homens soltar a propaganda. Aquele abraço, gente. Até a próxima vez, tchau, tchau.